Em 1958, Dom Rodolfo, Ítalo Querubini e Dom Torero Nocione vieram para a cidade de Jundiaí e passaram a residir na rua Joaquim Marques de Lisboa, na Vila Progresso. Nesse período, iniciaram a construção da Capela de São Roque, onde posteriormente celebravam missas dominicais e realizavam os sacramentos. Após a conclusão da capela citada, construíram também na região da Gapiama uma capela dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, onde na porta central, Dom Rodolfo colocou uma linda imagem do Cristo Redentor. A imagem era admirada por todos os transeuntes daquela rua, pois na época a capela localizava-se no alto do bairro. Anos mais tarde, essa região foi denominada Vila Cristo Redentor, em homenagem à imagem. Com a doação de um terreno pela imobiliária Devec no alto da região da Vila Progresso, hoje denominado Jardim do Lago, Dom Rodolfo e Dom Torello, com a contribuição dos paroquianos, empenharam-se para iniciar a construção da capela, e também de um barracão onde funcionara por dez anos uma fábrica de licor, licor vanumbrosa, que era fabricado pelo próprio Dom Rodolfo, que tinha o auxílio da minha pessoa para envasar as garrafas. Quando a capela ficou pronta, passou-se a realizar as missas dominicais e celebração dos sacramentos. Nesse período eu era o único catequista da região, pois fui designado em 1959 pelo padre Alberto Betke, pároco na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Vila Anes, para assumir a catequese no grupo escolar provisório na rua Aide do Mangim Mojola, na Vila de Vecchi. Após a construção da capela de Nossa Senhora do Montenegro, a catequese passou a ser realizada neste local. No dia 1 de novembro de 1958, Dom Rodolfo e Dom Torello tiveram a satisfação de convidar o Excelentíssimo Senhor Bispo Auxiliar, Dom Paulo Rolim Loureiro para a benção litúrgica da pedra angular da futura igreja dedicada a Nossa Senhora do Montenegro. Em 21 de abril de 1960, a mesma data da fundação de Brasília, o excelentíssimo cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo, assinou o decreto da criação da paróquia. Aos 8 de dezembro de 1960, Dom Rodolfo instalou na Capela Santa Terezinha a Congregação Mariana, Maria Imaculada e São Luís Gonzaga, da qual fiz parte por dois anos. Em março de 1961, Dom Rodolfo dirigiu-se até a cidade de Campinas, São Paulo, onde um artesão faria a escultura da imagem de Nossa Senhora do Montenegro. A imagem demorou aproximadamente um ano para ser esculpida. Em 1962, Dom Rodolfo contratou os pedreiros Pedro Zarpelão, Augusto Zarpelão, Sebastião de Oliveira Cortes e Sérgio Zago para iniciarem a construção do templo dedicado a Nossa Senhora do Montenegro. Dom Rodolfo e eu nos dirigimos até Campinas em abril de 1962 para solicitar ao artesão que a imagem fosse concluída o mais breve possível para o mês de maio. No dia 8 de maio, a imagem de Nossa Senhora do Montenegro chegou à Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, sendo recepcionada pelo paro com o Monsenhor Dr. Arthur Hitch superior dos Padres de Jundiaí e Região. A imagem permaneceu nesse local para ser venerada pelos fiéis até o dia 13 de maio. Na tarde do domingo de 13 de maio de 1962, às 14h30, a imagem partiu do decanato Nossa Senhora do Desterro em direção à Vila Progresso, em carro aberto com uma carreata pelas ruas até a rua Fernando Ares esquina com a rua Joaquim Marques de Lisboa, onde num grande terreno baldio havia uma grande concentração de fiéis para recepcioná-la. De lá seguimos em procissão rezando o terço, cantando e louvando a Deus até a capela dedicada a ela. Todavia, devido a um grande número de fiéis presentes, a missa foi celebrada por Dom Mauro e Dom Rodolfo Querubini, do Barracão da Fábrica e Pátio da Casa Paroquial. No dia 29 de setembro de 1963, Dom Rodolfo fundou a Congregação Mariana Nossa Senhora do Montenegro e São João Gualberto, nomeando como presidente o Congregado Senhor João de Maze e como vice-presidente Manuel de Oliveira. Era formada por 29 congregados onde o instrutor era Antônio Ortega. Em agosto de 1964, Dom Rodolfo Cherubini, após realizar inúmeras obras, partiu para Livorno, na Itália. No mesmo mês, o Monsenhor Dr. Turriti deu posse a Dom Mauro Cherubini como novo pároco. Por volta de 1965, concluídas as obras da construção da igreja, as celebrações dominicais e outras atividades passaram a serem realizadas nesse espaço. Em dezembro de 1978, Dom Mauro, sacerdote e missionário, retornou para a cidade de Livorno, na Itália, permanecendo no mosteiro de Valumbrosa até o seu falecimento, ocorrido em 24 de agosto de 1991. Com a partida de Dom Mauro, em janeiro de 1979, o novo paro passou a ser Dom Angélico Tamburrano, que tinha como auxiliar o Frei Egídio Marcolino de Souza. Em abril de 1980, Dom Rodolfo retornou ao Brasil, onde apadrinhou o seminarista Henrico Ângelo Cripa, ordenado sacerdote no dia 2 de julho de 1980, pelo Papa João Paulo II, no estádio do Maracanã, no estado do Rio de Janeiro. Dom Angélico propiciou também a construção do Salão Paroquial Nossa Senhora do Monte Negro, onde se realizavam encontros e reuniões de diversos movimentos. Atualmente o prédio passou a sediar o mosteiro. Em 10 de maio de 1987, o Bispo Diocesano Dom Roberto Pinarello de Almeida fez a consagração do templo dedicado a Nossa Senhora do Montenegro. Dom Henrico, como pároco, também projetou e construiu o Salão Redentores Mater, o Ginásio de Esportes Padre Leme e o Educandário Pierangela, que foi inaugurado em 7 de fevereiro de 2000 por Dom Rodolfo Querubini, em seu jubileu de vida sacerdotal. Por volta do ano de 2002, a paróquia recebeu os padres Dom Valdecir Bernardino Barreiro e Dom José Almir Paim e alguns monges. Em janeiro de 2004, tomou posse Dom Valdecir Bernardino Barreiro. Em 7 de janeiro de 2007, o padre Adriano Ferreira Rodrigues, designado pelo bispo diocesano Dom Gil Antônio Moreira, deu posse em missa solene a Dom José Almir Paim.